Eu lembro quando eu era pequena, pequenina mesmo assim, eu tinha uns 5, 6 anos, eu dizia para minha mãe o seguinte: Ai, mãe, eu tô com uma coisa aqui. Imagina que fofinha, né? A catinha pequenininha, de cabelinho encaracolado, meio gordinha, falando isso: Ai, mãe, tô com uma coisa. E minha mãe não sabia o que era essa coisa. Só muito tempo depois que eu mesma fui descobrir o que era isso. Olá pessoal, bom dia! Bem-vindo a mais um Papo do Bem! Fazia tempo que a gente não tinha, né? E eu resolvi ter essa conversinha sábado de manhã com você para falar dessa coisa que a gente tem aqui dentro que eu tinha quando era pequenina Pois bem, outro dia uma amiga me ligou e falou da mesma coisa Disse assim para mim Ai amiga, eu tô com uma coisa aqui no peito uma agonia, uma angústia E aí eu falei assim, peraí aí, prim primeira coisa que a gente vai fazer é olhar no dicionário o que, que isso significa Porque às vezes a gente fala coisa que não sabe nem o que é, né? Então, eu peguei meu celular e pesquisei lá Angústia Agonia E é isso mesmo Angústia é um estado de estreiteza Parece que a gente está exprimido E dá uma vontade de sair daquele lugar e tem uma relação também com o estado de ansiedade, com o estado de sofrimento e um estado de tormento Daí quando eu li a palavra tormento, eu falei, ah, então eu já sei de onde isso vem Todo o tormento vem de um único lugar Sabe qual é? O seu cabeção Tormento e cabeção são praticamente sinônimos Devia estar lá no dicionário que eu procurei angústia, tormento, sofrimento, cabeção Devia estar lá, quando eu fizer um dicionário vai ser assim Mas como assim tem relação com cabeção? Bom, vou falar dessa minha amiga que me ligou E ela disse assim Estou desempregada, meu marido está desempregado Tenho que olhar minha mãe e a minha mãe está ficando um pouquinho lelé ela já não tem muita noção das coisas, às vezes fala não fala coisa com coisa e eu penso no futuro, porque a gente está vivendo um pouquinho da pensão da minha mãe do dinheirinho reserva que a gente tinha mas o que vai acontecer? A gente perdeu o emprego nessa situação de quarentena que a gente está vivendo e eu não sei o que vai ser, então eu me sinto assim, apertada na angústia uhum. E daí eu disse assim para ela: tá faltando alguma coisa aí na tua casa? Tem algo que eu possa fazer por você? Tá faltando comida? Tá faltando gás? A conta de luz? Não sei. Tá faltando alguma coisa aí? E ela disse assim: não, graças a Deus não tá faltando nada. E ela até ligou a câmera do celular que ela tava falando comigo, me mostrou os armários cheios de comida, cheios de coisa, mostrou que estava tudo em ordem. Falei, e você tem internet? Tem... Internet hoje é coisa básica também, né? Você tem internet, luz, água, tá tudo, tudo em cima, tudo certinho? Ela disse, tá, tá faltando nada. Eu falei, então, olha só, que bênção, não é? Não tá faltando nada. Então, vamos olhar pra casa, pra situação que tá aí. Olha os seus armários cheios de comida. Olha pra sua geladeira olha para as suas continhas, que está tudo em ordem não tem nenhum problema, não tem nada acontecendo Ah, Kátia, mas como vai ser o dia de amanhã? E o mês que vem? E daqui dois meses? Hoje a gente tem mas como eu vou saber daqui um tempo, né? o futuro? Então, o que significa isso? O nosso cabeção, como eu já disse aqui no canal muitas vezes é incapaz de estar no momento presente incapaz A mente ela vai mostrar imagens de dois tipos ou ela está relacionada com o passado com alguma experiência sua do passado ou com algo que você viu na televisão, em qualquer lugar que nem foi seu, mas alguém te contou ou o cabeção vai te mostrar imagens do futuro e muitas vezes essas duas coisas ao mesmo tempo Então vamos supor aqui no estado de quarentena, coronavírus, pessoal perdendo emprego, tudo isso acontecendo E aí a mente vai para o passado, a mente vai para as notícias da TV e a mente vai dizer crise que já passamos, falta de emprego, falta de dinheiro, dificuldade, não consigo pagar as contas não consigo fazer as compras que eu queria fazer Lá do passado ou das imagens que viu, e projeta para o futuro Isso vai acontecer Quando isso acontece, a gente tem duas coisas a fazer Uma delas é olhar para o momento presente e de fato se ater ao que está acontecendo nesse instante com certa paz de espírito né? porque se você olha para o que está acontecendo e briga com a realidade também não funciona Olha para a sua realidade e veja que está tudo em ordem Está com fome ou está alimentada? Hum, está tudo bem Você está conseguindo respirar? Respira algumas vezes profundamente A força da gravidade continua funcionando? Seus pés tocam o chão? Você está sentada? Você tem uma roupinha para vestir, temperatura tá boa, tem uma água para beber, tá tudo bem, não tá acontecendo nada. Essa é uma coisa. E a outra coisa é ver que de, disso que tá acontecendo, seja lá o que for, qualquer circunstância sempre está acontecendo no sentido de bênção. Sempre está acontecendo por você algo de bom tem por trás disso. Mesmo no estado da gente ficar preso em casa. E aí eu continuei minha conversa com a amiga, né? E falei para ela assim: Olha, querida, que benção que é. Quantas vezes você não quis fazer um retiro, né? Quantas vezes você não quis fazer um retiro comigo e não deu? Quantas vezes você não disse que queria ter tempo para olhar para dentro, aprender a meditar? Quantas vezes você disse para mim que faltava até um tempo de abrir seus armários e ver aquilo que você não precisava mais e limpar? Quantas vezes você me disse sobre os livros que você comprou e não leu, e os livros ficaram lá no canto? Olha só que benção! Uma benção mundial que aquele, né, posso chamar de Deus ou a consciência de tudo que existe, Está entregando para você um montão de tempo para olhar para dentro, para aprender a meditar, para orar, conversar com ele, para ler aqueles livros que você não tinha tempo de ler, para olhar para os seus armários que tem comida e dizer assim: hum, qual que é a melhor comida para mim agora? E ter consciência do que come. E dá até, sabe para quê? para fazer aqueles exercícios que você me disse que também não tinha tempo Tem um monte de vídeo gratuito de exercícios na internet, no YouTube Olha só quanta coisa! Será talvez que todo esse tempo que a gente passou e tem passado em casa não foi uma benção para todo o planeta? De alguma maneira? Um tempo para a gente fazer aquele retiro né? Retiro se retirar do mundo e, e ter consciência sobre tudo que se passa com você não é maravilhoso? pois é então minha amiga disse assim é quando eu te ouço falar assim, faz sentido mas o que, que eu faço com a minha angústia? e eu disse para ela assim a sua angústia você põe as mãos aí no seu móvel, na sua mesa que está aí perto de você põe as mãos no seu assento perceba tudo que está acontecendo, respira bem fundo e escolha outra história escolha olhar assim nossa, meu Deus, que bom que eu estou recebendo isso porque afinal de contas, o que vai vir aí na frente, o nosso futuro ninguém faz a menor ideia pode ser algo surpreendentemente bom Agora, esse bom vem quando eu me conecto com essa força criativa e imagino esse bom Então, para hoje, para você, nesse nosso papo de sábado de manhã aqui, no nosso Papo do Bem eu vou te fazer um convite Vamos juntos pensar nesse futuro mas sob um outro ponto de vista um futuro onde eu me sinto bem porque eu olhei tanto para mim durante esse tempo que estou ficando em casa, eu consegui perceber o que meu corpo quer, eu consegui me alongar um pouco, eu consegui respirar profundamente, eu consegui beber mais água, beber meu chá, e, conseguindo tudo isso, eu tenho certeza, olhando aqui para o meu futuro, que eu vou ser um ser humano melhor e, no mínimo, mais saudável. Um beijo para você. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele gostei para mim. Até o próximo.